Olá, eu sou o Gustavo, sou de em São Paulo, Brasil. Falo português brasileiro, é, a variedade de São Paulo, sim. É, falo, é, pode-se dizer que inglês intermediário superior, né, segundo quadro, quadro europeu, e aprendo francês. É, eu gosto muito de idiomas. É, eu fazendo esse vídeo porque eu gosto bastante do meu idioma, que é a língua portuguesa e eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a ela. Algumas coisas sobre português. Bem, eu não creio que exista uma forma correta de falar português. Existe a norma padrão, que é a, a, a, a onde você vai fazer pesquisas e quando vai passar em, em vestibulares, essas coisas. É, você você usa essa norma padrão, é, a forma gramatical mas na aqui no Brasil, pelo menos, nas ruas, você não fala um português é, único você tem muita coloquialidade e você raramente fala como se escreve aqui no, nos livros da, é, da gente aqui do Brasil Mu muito erro gramatical, o povo brasileiro não entende muito bem de gram da nossa própria gramática mas a gente consegue se comunicar muito bem. É uma língua bastante bonita, não é um espanhol mal-falado, a gente é bem diferente do espanhol. É, existem sons que não existem na língua espanhola. Né? O Brasil tá, é o único país da América Latina que não fala espanhol, inglês ou francês, ou, ou creole. Né? O Haiti fala creole. E, e o inglês também, outros idiomas. Mas a gente também... A gente também tem uma variedade linguística indígena é muito grande aqui, embora não, isso esteja se perdendo. E é por isso que eu gosto de, de iniciativas como Wikitongues e apoio, pois creio que é, eu acho que elas podem ajudar a contra esse negócio de, de extinção de idiomas. Uh, também tem... Aqui no Brasil, infelizmente, nós somos muito mon, monolinguistas e a, as, as línguas que são apre, aprendidas más são o inglês e o espanhol, nessa ordem. E embora tenha muitos descendentes de japonês e italiano, a gente não tem muito dessa cultura. É, é, é isso, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Wikitongs por me deixar falar tudo isso. E até mais!